olá mulheres lindas do canal aqui que vós fala é a angela campos do canal saúde da mulher e venho aqui passar mais uma dicas sobre a saúde da mulher e hoje vamos falar sobre o diabetes então fique até o final do vídeo já deixa seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das dicas do canal Sobre saúde, que postarei, então vamos lá para a dica: Quais alimentos ajudam o diabetes? Uma das primeiras perguntas para as pessoas recém-diagnosticadas com diabetes é o que posso comer. As informações podem ser muito confusas com muitas notícias e revistas de vida saudável, sugerindo alimentos que podem ajudar o diabetes para ajudar a fazer algum sentido apresentamos nosso guia sobre quais alimentos podem ajudar o diabetes escolhendo uma dieta diabética sensata as diretrizes a seguir fornecem uma boa base para uma dieta diabética alimentos com baixo ig índice glicêmico inclua carnes magras peixe ou outras fontes de proteína inclua muita fibra tente absorver quantidades relativamente baixas de gorduras saturadas e sal frutas e vegetais legumes são uma escolha muito boa eles contêm uma boa quantidade de vitaminas e minerais e são uma ótima fonte de fibras alguns vegetais têm mais efeito sobre o açúcar no sangue do que outros portanto pode ser necessário escolher vegetais com um ig mais baixo as frutas também são uma boa fonte de fibras e vitaminas mas as pessoas com diabetes geralmente descobrem que algumas frutas são melhores do que outras por seus níveis de açúcar no sangue proteína as proteínas podem ser muito úteis pois são decompostas mais lentamente pelo organismo do que os carboidratos como resultado afeta menos o açúcar no sangue e pode ajudá-lo a se sentir mais cheio por mais tempo boas fontes de proteína incluem peixe e carnes magras como frango grelhado sem pele grãos integrais alimentos integrais são aqueles que contêm aveia cevada e trigo onde o grão integral é usado os alimentos feitos a partir de grãos têm uma concentração bastante alta de carboidratos de modo que as pessoas com diabetes se beneficiam testando o açúcar no sangue antes e depois de ingerir alimentos à base de grãos para verificar se o açúcar no sangue está aumentando demais muita comida moderna é feita a partir de grãos processados como farinha de trigo muitos pães arroz branco e doces no entanto existem variedades de grãos integrais pães com maior quantidade de fibra por exemplo geralmente são melhores do que aqueles com baixa quantidade de fibra da mesma forma o arroz integral é uma escolha melhor do que o arroz branco. Você gostou da dica que te dei? Se sim, você vai gostar ainda mais dessa outra dica. Aqui embaixo na descrição do vídeo deixei um link de um método poderoso que vai fazer você eliminar de vez o diabetes de sua vida. Então não perca tempo e clica no link da descrição.